A população de rua quadriplicou, as pessoas estão na fila do CRAS por necessidade, mas precisa um olhar cuidadoso, um olhar sério para resolver o problema da assistência social, sem jogar conta nos trabalhadores e trabalhadoras que estão na ponta, porque tem se esforçado, mas sem os instrumentos para responder ao tamanho da crise que nós estamos vivendo nessa área. O governo quer apresentar uma falsa solução que joga a população contra os servidores e servidoras na ponta em cada um dos CRAS. Isso é intolerável, primeiro porque jogar todo mundo na fila vai gerar um um apagão de dados. A gente não vai saber quantas pessoas de fato estão aguardando para serem cadastradas e receberem o um benefício. Segundo, que a quantidade de servidores e servidoras é insuficiente. Os servidores precisam ser nomeados para 40 horas. Mas tem também um problema de gestão, porque tudo atrasa. E o governo não tem que responder com arrogância. O governo tem que responder ouvindo quem sabe. Ouvir a equipe técnica que está na gestão. Tem muita gente séria lá que entende do assunto e o governo precisa ouvir essas pessoas para resolver o problema da assistência social.